Pessoal, acabei de chegar aqui na Mega. Olha o tamanho disso. Enorme. Nem entrei ainda, viu? Acabamos de chegar aqui. É enorme. Mas eu vou gravando aqui no decorrer o vlog pra vocês, tá? Pessoal, gente, é, muito... é Mega mesmo. Olha o tanto que tem aqui. Olha isso, Agora eu vou entrar e lá dentro, conforme eu for andando, eu mostro pra vocês, tá? Minha sogra e minha já estão brigando, porque elas não querem aparecer no vídeo. E <risos> já apareceram. Gente, é enorme. Espero que o som esteja saindo bom. Eu tô com um microfone aqui, mas enorme. Olha isso. Aqui é a parte onde, onde o pessoal vem para costurar, fazer artesanato. Meninas, tá lotado, mega lotado. Olha isso. Minha sogra já tá sentada, já, esperando. Gente, tá um calor que vocês não têm noção aqui. Muito quente. Chega. Cheguei aqui no estande da Burda, já é 4 horas e tá cheio. Olha lá, as meninas já estão todas reunidas ali. Eu vou lá. Deixa eu mostrar só. Vou colocar revelações. Pessoal, olha aqui, já tá todas as meninas aqui esperando. A minha leitora querida que veio aqui. Agora sim, todo mundo está ouvindo? E a feira toda! Sim! Olha só, boa tarde, boa tarde! Você que está passando, vem até o estande da burda! Isso mesmo! Agora sim, toda a feira mega artesanal 2018 está nos ouvindo! Tudo que você está fazendo e vem para o estande da Buda, porque está acontecendo um encontro maravilhoso com as blogueiras mais famosas da costura, corte e costura. Uau! Se você ama a Buda, se você ama costura, quer saber tendências, novidades, quer saber o que está no mundo da moda, agora Eu tô vendo um monte de gente com esse sentido vem pra cá que agora quem vai falar com vocês são as blogueiras mais lindas do Brasil porque nós temos em São Paulo vamos lá Rio de Janeiro aí que mais que tem? Santa Catarina olha só eu vou passar a palavra para cada uma delas, entrem por favor, lembrando também que ao final desse nosso bate-papo vai rolar um sorteio. Então se você está por aí, quer participar, não sabe como, pega o cupom que está rolando para você colocar o no seu nome, fazer, fazer os seus dados, entrar na nossa urna que está aqui dentro, você vai concorrer. Há várias peças, é isso? Quem tá aqui pra mim, falar, Lúcia Que vai ter o um sorteio tá? Tudo isso, gente <risos> Olha, vou mostrar o que tem né? Porque a gente Uma Fazer, morar em Campinas e eu sempre fui acostumada, com assim, elas fazendo tudo para mim, tudo que eu queria, elas consertavam. Quando eu mudei para Campinas, eu não achava nenhuma costureira que fizesse as coisas do jeito que eu gostava. Aí eu acabei comprando uma máquina, meu marido se me incentivou e eu comecei a fazer assim, conserto pra mim, comecei a fazer as peças e assim, quando eu me baixo, faz anos que eu costuro, né? E faz... Oh, tem 5 anos que eu costuro assim, então faz pouco tempo eu comecei a costurar, quando eu comecei o canal, porque eu não achava conteúdo na internet na época hoje tem muito conteúdo bom na internet né mas na época que eu comecei eu tinha tudo e eu não achava aí eu falei assim, tudo que eu aprendi aprendendo nos cursos, eu fazia cursos e tudo que eu ia aprendendo, eu ia disponibilizando redes internet as pessoas né e aí o canal foi crescendo e, e, e hoje eu faço Todos os vídeos que eu faço, a maioria, eu faço molde da roupa e eu deixo lá pra pessoa imprimir o tamanho real, né? a pessoa imprimir o tamanho que ela quiser, do 36 ao 56. E foi assim, uma história com a costura. Foi é muito certinho, né? Olha aí, gente, eu tenho que falar uma coisa. Me entusiasmei com esse grupo. Eu entusiasmei... aí! Isso é, tem coisa boa! Aí a gente vai fazer Perfeito! Eu faço bagunça! Então vamos lá, eu, eu também pensando na bagunça! Aqui. O que, que a gente tem aqui, menina? É um kit, tem os tecidos e o sabiamento pra fazer a peça! E eu vou costurar a peça no meu canal depois! Se a pessoa tiver dúvida, o mózio vai falar! Pra quem não sabe costurar! Quem quer esse kit? Eu quero já, gente. Me interessou já. Ganhei um botão aqui, eu adorei. Luciana Leal. Quem é Luciana Leal? Não tem número, mas... Luciana está aqui presente? Vamos para a próxima, então? Vamos lá. Fiquem aqui, gente. Sorteio rolando. Olha aí. 42, Maria e de Virgis. Lazari, está aqui? Não, não para a próxima. Para a próxima. Ah, é verdade. Pode ter sido o um caravana, é verdade. Número 25. Suzana. Está aqui, Suzana Segura. é Suzana. Parabéns, Suzana. Tem mais kit ainda chegando, Agora aqui no kit vai uma revista da Burda, um kit de tecido da Ipirapuera e uma necessaire do alfinetadas da moda. Número 2. <risos> Número 19 Aqui vai dois kits de tecido e uma revista Número 7 Priscila Rossi Bom, pessoal, eu vim aqui finalizar, então, o vlog e mostrar as coisinhas que eu recebi lá na feira da Mega Artesanal, tá? Bom, olha o tanto de bóton que eles me deram, é da Burda, olha isso, cada um com uma escrita diferente, eu faço as minhas roupas. Agulha... Orgulho de ser costureira, tem alguns que são repetidos. Gente que costura amor, valorizo o que é feito à mão. Ah, vamos ver aqui com mais. Quem costura, seus males curas. Enfim, olha o tanto de bótons que a burda me deu. Vou separar até alguns aqui pra colocar no kit que vai pra sorteio pra vocês, tá? Porque esses bottons é muito legal. Que mais que eu recebi? Eu recebi, então, da revista Burda, eu recebi uma revista, que eu também acho que eu vou pôr no kit, porque eu já tenho essa edição aqui da revista, então eu vou pôr no kit pra vocês. E eu recebi este livro aqui da Burda... Gente, vocês me perguntam muito indicação de livro. Este livro aqui, ele é muito top. Ele tem várias coisas... Na verdade, ele é um guia de acabamentos, assim. Então, ele explica tudinho como fazer os acabamentos. E eu achei muito bacana. É um guia, assim... Gente, é, eles falam que é a bíblia... A bíblia do corte e costura. E realmente, tem tudo que é de acabamento, tem aqui... Fala um pouco sobre tecido, tá? É muito bacana ter esse livro aqui. Você tem dúvida, você vem aqui que você vai encontrar. Ele é bem bacana. Eu vou deixar a capa aqui, olha, pra quem quiser adquirir. Ó, contra a capa pra você ler um pouquinho. É só colocar um pause. E este livro, ele é muito bacana. Eu super indico, eu adorei. Eu vou até deixar ele lá dentro, do lado da minha cama, no Criado Mudo, pra mim e folheando e dando uma lida. Porque é sempre bacana a gente estar tá aprendendo mais e ele tem muitas dicas bacanas, tá? Então, da revista Burda foram essas os mimos que eu recebi. E aí, pra quem não sabe, uma das blogueiras que estavam lá é a Diana Dermack. Gente, pensa numa pessoa fofa. É ela. E ela levou pra todas as blogueiras que estavam lá e também pro sorteio este diário da costura. Diário de costurar, na verdade, né? E ela vende, eu vou deixar, então, aqui. O link para quem quiser estar adquirindo e eu vou mostrar pra vocês. É, gente, ó, olha isso, é uma coisa mais fofa. Ela levou então um pra cada um e ela fez sorteio de vários desse diário lá. Ela colocou aqui uma dedicatória. Olha isso, que coisa mais delicada. Aqui os dados pessoais. Aqui, a primeira máquina de costura. Costurar para o coração acalmar. E aí, você vem aqui, ele tem aqui o desenho, para você fazer o desenho da sua peça, o seu croqui, projeto, molde, tecido que você vai usar, material e nota. Ele é muito bacana, ele é um diário para você fazer todas as anotações dos projetos que você faz. Gente, é muito bacana de ter isso daqui, você sempre deixa aqui do ladinho, na hora que você for costurar, você já vai fazendo todas as anotações. Eu adorei! E muito obrigada, Diana. Ela deu um pra cada uma das blogueiras e ela fez sorteio de vários desses, desses diários lá na feira pra quem estava lá, né? Então foram esses os recebidos, eu não consegui comprar nada na feira, foi uma correria absurda, não deu tempo, eu não consegui comprar absolutamente nada. O ano que vem, eu vou cedinho, porque esse ano eu fui um pouco tarde, né, mas o ano que vem eu vou, vou abrir a Mega pra mim conseguir ver lá os box certinho, pra mim poder comprar também, porque tem muita coisa legal. Eu passava assim, conforme eu passava eu ia vendo, mas eu não consegui parar pra comprar nada, e eu, tinha, eu, eu até levei uma, um, uma anotaçãozinha das coisas que eu precisava comprar e não consegui comprar nada. Mas o ano que vem eu vou conseguir. <risos> Bom, pessoal, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu agradeço todo mundo que foi lá na Mega dar um abraço na gente, participar. Agradeço a Burda por ter cedido o espaço pra gente, porque senão não seria possível a gente ter feito esse encontro. Agradeço também a todas as blogueiras que estavam lá conheci, é, eu não conhecia nem a Diana e nem a Joyce do fundo do armário, eu conheci as duas, as outras eu já conhecia, já tive o prazer de conhecer em outros eventos, tá? Gente, então é isso, é, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog aí, e eu espero vocês então em um próximo vídeo.